E aí galera, bem-vindos para mais um vídeo. Então, esse vídeo é uma coisa bem simples, eu vou só mostrar mais um bug que aconteceu comigo no Cyber Hunter, né, o Cyber Bug. E... O vídeo ficou bem curtinho, porque foi só eu dando uma mostradinha, mas não bug que aconteceu bem no finalzinho de uma partida. Mas, eu vou aproveitar essa parte aqui no iníciozinho do vídeo para dizer que o nosso novo parceiro do canal é a JV FanDubes. E o canal dele é muito incrível, se vocês puderem dar uma passada lá, tem muito conteúdo incrível, muita fã dublagem foda. Ele é uma pessoa extremamente talentosa e merecedora de todo o reconhecimento que ele tem. E é uma pessoa incrível. E agora ele também está trabalhando com os projetos de autoridade dele, né, de autoria dele. Autoridade, não sei se é assim que fala. É uns projetos que ele mesmo está fazendo e eu tenho certeza que está ficando incrível. Então, dá uma passadinha lá no canal dele, do Jojo, dá uma olhada nos vídeos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, galera. Um forte abraço. Fiquem com o vídeo. Cada é hora esse jogo dá um bug diferente. Meu pai do céu. Eu tô aqui andando bugado aqui pra safe como você não morre. <risos> tô igual um fantasma aqui. Mulher. Uhum. Vou, deixa, vou deixar ela me derrubar. Você me, você me levanta. Vou deixar ela me derrubar, você me levanta. Eu não tenho... Ah, Nossa, que desgracinha que tá mano. Finalizou? Eu tava bugada eu Foi pra duas, duas. Pra... foi duas Oh, ela tá dentro do negócio Nossa, velho, negócio Mó bootzinha Caril É acabou <risos> <risos>